Dá uma empurrada aqui, ver. Assim, só empurro forte. E... e aí povo da Camicleta? Aqui abaixo no YouTube, na descrição do vídeo ou no site, o link com a imagem, vocês vão encontrar os dois motores que estamos utilizando aqui, aqui ó. nesta navegação. Cinco um Mincota pontos... 30 libras e um Mercury de 3.3 HP. Confira as características de cada um destes motores. Pelo menos e nós querendo comprar lá, agora. hein? Vamos mandar ah, outra mané. Porque aí a gente corre menos risco, né? Ali ó, quando tem uma cadeirinha escondida, <risos> o pessoal o pesca ali. Mais para conhecer o lugar, né? Nós estamos andando bem no, no canal, 6 metros aqui. O canal, vamos mais pro o lado, vamos ver se corre menos. Olha lá, ó. Aonde corre a folhinha é onde está o canal, mas ele é todo profundo. É todo profundo. Vira só. Esse perregue aí Ainda tá bem que nós se livramos hein? <risos> Rapaz Já pensou disso que aqui para baixo é que tem as corredeiras Tá? E, e não tem como passar Entrou nas corredeiras lascou, tá? e lascou por isso que a gente trocou para cima aqui ó. 22,14 graus, E é. 15 horas 51. isso aí. Por isso que nessa primeira de rio aqui tem. Tá Mato Grosso, né? a gente que cuidar bastante a gente. Bota sucuri. devagar mas estamos subindo eu eu estava aqui na, na cidade de primavera encontramos uma loja de moto Motos, né é. nego motos e lá o rapaz uh, nos conseguiu agulha então nós estamos com agulha nova no motorzinho a gasolina e é isso que nós estamos testando aí aqui como é que estamos de, de bateria. Dá uma desligadinha. Não, vou ficar mais rápido aqui e vamos ver para onde a gente vai. a camicleta que se viaja 360 no Rio das Mortes em Mato Grosso. Não esqueça de divulgar o nosso canal, hein? O pessoal que não compreende muito bem como é que funciona o 360, basta pegar na telinha ali e girar com o dedo no smartphone ou só com a mão, mas tem que liberar a movimentação de tela lá nas configurações. E no PC, basta... Pegar o mouse e girar, né? 6.2 metros. Olha como parou a corredeira aqui. Aqui, a água tá calminha. Tá vendo? A água tá calminha, Vou diminuir aqui. Tá vendo? Olha só. Olha só pessoal que bacana. Entrou água aqui dentro, hein? É por trás. A água tá paradinha aqui, ó. Esse telefone uma fazenda. Então, o que, que significa? Por que, que a água tá parada aqui? Porque justamente ali onde nós estamos parados, tem desnível. É tipo, desce.. Uma elevação né no terreno então ali embaixo e dali para baixo é que dá as corredeiras vamos pegar mais confiança no motor para depois nós enfrentar essas aí né? agora como está paradinho pessoal nós vamos viajar em modo silencioso Nesta navegação estamos usando um sonar da Garmin e aqui na descrição vocês podem ver o equipamento que a Camicleta está utilizando. É só clicar nos links, logo aqui abaixo. Mas a água ainda corre. Ó, ela corre, mas mais lenta, né? Não dá correr. Esse é o modo silencioso para nós surpreender a natureza. Tem aí ainda? Aqui, ó. a 4.2 metros, diz que tem peixe. Está aparecendo no... Tá progredindo bem lento, hein? A água ainda corre aqui. Esse motor aqui é um motor minicota. Ele é americano. E ele tá aqui na velocidade 1 agora. Ele é 30.. 30. Nossa, não, não é nós. Nós é velocidade, né? Tem um, uma medida 30 libras. 30 libras. Pode ver. Aqui ó. Estamos paradinho, olha ali. A água tá correndo e ele tá tocando. Mas não tá progredindo. Tá, até estamos perdendo para maré, ó. Né, mano? Nossa, e nós, essa ondinha que tá aqui foi nós que fizemos lá atrás, ó. Tá rodando ainda, ó. A onda que nós fizemos, ó. Aquário o barco, tá vendo? Uhum. Ou não, né? Ele tá Vou botar um pouquinho de velocidade aqui. Interessante, hein? Nós temos aqui a 6,3 metros. E. Ele é interessante porque ele monta a onda aqui mesmo, olha ali. Uh. A tampa tá contigo? Tá comigo. Ó. Ele monta bastante onda aqui. Ó. Muito interessante isso. É, não tem assim um lugar bem bom da gente dar uma paradinha e pescar. Seis metros é muita profundidade. Vou pegar um pouco mais raso. Pois é, parece que todo ele, né? Só um para as beiradas, hum. eu acho. Tô ouvindo barulho de motor, não? Olha, se tá. tem barulho de motor deve ser da rua, porque passa a rodovia aqui perto. Ah, né? então tá. faço um lugarzinho mais baixinho eu vou eu tô no neutro vou pegar aqui primeiro eu tenho que ligar o motor vou mais à frente vamos ver se a gente acha um lugarzinho mais neutro desligado a, a gasolina, a gasolina. Ih, agora fazer a gasolina entrar vai se mole ainda bem que a gente está bem acima agora Isso, anda. Eu o passarinho cantando é. A camicleta eu ainda não, eu não deixo mais apagar. né, amor? Agora o barco está complicado. só. Bastante peixe aqui, hein? A um, seis... Bastante peixe Assim, Aqui tá bom de parar, hein? Eu acho que.. Não, não vai alcançar. Não É, a ideia era desligar mesmo. Mas era. se pega cuidado, né? Uhum. Agora vamos ver se ele vai trancar o barco. Já trancou lá embaixo. Isso aqui tá bom. Não, já soltou de novo. Essas ancas são um problema. É lodo. Acho que é isso. Não tem onde se apegar. Trouxe então, o protetor, o protetor não fica leite. Não. Não? Pena. Sentindo bichinho, né? Os protetores. É? Protetor só. tenteada aqui. Eu não vou ficar muito tempo tenteando não. Mas. Já que estamos aqui. Né? Tô procurando a volta lá embaixo. Né? Escalete, escalete. Lá no sul tá... Tá frio. Tá frio, né? Neve? Não, no sul, né? Não. Tem cair neve lá. E aqui é aí, né? 30... 30 graus. 33. uma sombrinha, ele tá indo pro sol. Hein, mano? uma voltinha lá na frente, tem uma coisa no meio do, do caminho. E uhum. eu quero ver o que aqui. É o mesmo aqui. aqui, aqui. Yeah. <laughs>